E aí galera, tudo bom? Então, é, eu preciso na verdade da ajuda de vocês E também de algumas explicações Porque tá um, um bafafai na internet Sobre um tal de perfume de baleia Eu queria saber se vocês sabem de onde fugiu né? Porque de onde surgiu o, esse, esse assunto Porque tô por fora totalmente Eu não assisto TV, trabalho pra caramba não, Acabo não assistindo TV Eu não gosto muito também é, eu prefiro Netflix. É, quem prefere Netflix, botei eu aqui embaixo. Tá, mas seguinte, é, tô falando muito aí sobre essa questão da, da, do perfume de baleia. Gente, perfume de baleia não existe, baleia não usa perfume e nem tem algum perfume extraído da baleia. Tá, é, o que existe é o um ambar que é, é um, um, uma quando a baleia vomita. E ela tem algum é, cálculo na, na vesícula, é, ela vomita esse cálculo também, né? Esse cal, esse cálculo é uma pedra, nós né? vamos dizer um cálculo quando é, nas cálculos da vesícula são pedrinhas, é, e, e isso sai da, da baleia, né? Logicamente, naturalmente quando ela vomita. Então assim, o é, é exterior do vômito da baleia não é o vômito da baleia. Que tem o, o cheiro apenas nessa pedra tá tem esse tem o, o cheiro né alguns chamam de âmbar ou de âmbar eu chamo de âmbar é eu acho que tem a forma certa de de nós ter forma certa de chamar só que eu não tô <risos> depois eu pesquiso e coloquei para vocês. mas seguinte é, não existe né eu falei o, o Perfume de baleia. Você não vai ver uma baleia passando perfume assim. Acho que é difícil conhecer. você vai ver. Se você ver, você me... Bota, bota aqui o vídeo que eu quero ver. Me cita, Tá? Eu tenho... quero muito ver esse vídeo. É... Mas assim, pelo que eu entendi da polêmica. Está, está se dando. É... Pela questão do uso dela. Eu já chego lá. Mas antes de tudo. É... Eu preciso explicar algumas coisas. O ambar que é, é, é essa pedra que é, é do Vão da balança era raríssimo né raríssimo raríssimo e se tornou a pedra mais a, a nota da perfumaria mais cara tá até hoje mesmo mesmo tendo reduzido muito o, o valor ela é a nota da, da perfumaria ainda mais cara tá pra vocês terem ideia então assim ela, ela é muito importante para perfumaria né e ela foi descoberta logicamente. Alguém pegou essa pedra aí, o produto flutuando na praia. Era uma pedra, é como cálculo mesmo, forma uma pedrinha. Só que a densidade dessa pedrinha não é alta, não é um, uma brita. É uma densidade baixa, então ela flutuou, a água ficou flutuando. Então quem achava, essa alguém achou um dia essa essa pedrinha, pegou, cheirou, viu que tinha um cheiro bom. E daí em diante começaram a utilizar. Não sei muito bem é, como se deu. Como foi o que descobriram o ambar, né? Só sei que é isso. Que é, isso. Ele, é, é uma pedra que sai no vômito da baleia. Aí, agora eu vou para o ponto que tá na confusão, né? Está é, uma confusão, assim, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu tô conseguindo entender. É, e que esse ambar, não, que, que essa nota nota do, do perfume, não seria vegano não seria livre, livre de sofrimento de animal é, mas na verdade seria sim porque ambar hoje é, pouquíssimos, pouquíssimos acho nenhum perfume usa, usa mais Nossa, vai ser tudo né? usa mais o ambar é, como se diz o, o, o, o real né o natural eu dizendo é, para a questão da comercial mesmo né você não tem como Fica muito caro você sair procurando um, uma pedra no meio do mar, né? Flutuando. Então, para estar caçando essa pedra, fica caríssimo. Então, o que, é que foi feito? Foi é, sintetizada essa pedra, né? E hoje, é, assim, a maioria absoluta dos perfumes utiliza essa pedra, é, esse cheiro sintetizado, é, ou seja, artificial, dessa pedra. Entendeu? Então a maior parte dos perfumes, os perfumes inclusive os, alguns muito caros, usam uh, essa, esse ambar sintetizado. Sintético, melhor dizendo. Uh, beleza, até aí tudo bem. Uh, mas o que uh, vai existir é a diferença entre a, a, a sintetiza, sintetização dos aromas para chegar no, no aroma do ambar. Né? Então é, tem alguns de. Ah meu Deus, tô tudo. Tem alguns de maior qualidade, outros de menor qualidade. Né? Tem alguns que você já sente que é cheiro artificial do começo. Né? Tem, tipo um impreza que começa com o e termina com cario. É, então você já está logo no começo assim que é, que é artificial, é muito forte e portanto assim deixa muito. É, é muito, deixa o perfume bem, se não, se não for equilibrado, deixa o perfume bem bem, bem pesado, né aí sim, tem essas as questões, né, do primeiro algumas empresas não fazem a sintetização tão boa né tão, tão fiel ao original, então essas empresas realmente tem elas realmente tem problemas com com, o cheiro, com esse cheiro porque não, não fica uma coisa é, um bar para ser uma coisa mais aconchegante. É, um bar, para você ter ideia, ele é, tem esses perfumes ambarados né? mas ele é considerado dentro da perfumaria como um amadeirado. Entendeu? É um é, é barado, já, já tem essa categoria, mas é, antes, ou até, até algumas empresas até hoje utilizam como amadeirado né? porque é considerado um, um aroma de madeira. Enfim, tem, ele é, a maioria das empresas que utilizam, utilizam ele sintetizado, né? Não tem, não tem nenhum contato, não é de origem animal. A trinta foi justamente isso, né? Que tava uma pessoa que acho que se dizia é, vegana, ou estava utilizando perfume que contém mar é, E, e não, portanto, não seria vegano. Mas, gente, o, o, o vegano, ele, não é, ele é contra o... O sofrimento animal, de qualquer forma, de qualquer forma. Mas uma baleia vomitar uma pedra... É, não tem... O, o, so, o sofrimento é dela, não foi o humano que causou o sofrimento. Não foi o humano que fez ela vomitar. E a pedra está lá, então... a pedra, inclusive, é uma... ter saído no vômito é uma coisa boa para a baleia, que é que dá um cálculo, né? Um cálculo de, da vesícula. Então, assim... Não tem foi nesse caso né mesmo a, a, as empresas que utilizam ainda a pedra que é, se encontram, tem vários navios, navios que encontram é, e as pessoas pegam para vender para essas pra essas grandes marcas de perfumaria é, assim poucas marcas utilizam ainda ele né que é raríssimo mas isso é muito muito caro né? É questão de quase 100 vezes o preço é, do do ambas sintetizado e o ambas sintetizado já é a nota mais cara da perfumaria então para vocês terem ideia, entendeu? Por, por isso que muitas empresas não utilizam não, primeira coisa, né? não existe perfume de baleia acabou essa história é, nem baleia usa perfume e nem é, se se tira, se tira a essência de, da, da baleia em si do ser baleia, né? se tira a essência do ser baleia todo e se faz um perfume, então não existe perfume de baleia segunda coisa é, o umbar ele é vegano, sim, né? Mesmo para quem é, é mais linha dura, etc. É vegano, sim. Primeiro, é, o natural, ele já ele não, ele não é fruto de sofrimento é, do animal causado pelo homem, né? É uma condição natural é, que acontece e, e fica lá a pedra boiando. As pessoas pegam a pedra boiando, né? Então, aquela pedra não está fazendo falta baleia, isso eu te garanto. É, e, e ainda por cima, a maioria dos, né, dos ditos é, ambarados são de, de um bar sintético, entendeu? Então, não tem nada a ver com nada, Então não tem por que estar discutindo isso. Se quem souber porque começou essa discussão, coloca aqui nos comentários que eu quero, quero saber. É, se você saber se você não saber essa formação se é, escreve aqui no canal bota aqui estar aqui, pode estar aqui é, escreve aqui no canal porque aí você vai ficar por dentro de muitos assuntos muitas, muitas é, muitos vídeos relacionados à perfumaria a estética em geral né a perfumaria inclusive faz parte da estética tá bom? É, então, basicamente isso. Espero, espero que tenha dado para entender, mas não entendi assim sinceramente o, o motivo aí da, da treta e com, o que quem foi que fez a treta. Então coloca aqui no comentário para saber quem a, com quem foi a treta e qual foi o motivo. Se foi pelo que eu entendi foi isso, né? Alguém que se dizia vegano estava uh, utilizando perfume embalado alguma coisa assim. Enfim, coloca aqui nos comentários para para ficar sabendo que eu sou muito curioso. Então beleza, é, basicamente isso. Inclusive vai ter, sim, vai ter um vídeo de perfume, tá? Que é ambarado, muito bom. E assim que surgir é, eu posto aqui. Então já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho para todas as notificações, porque sempre que lançar um vídeo, né? Você vai estar sendo avisado. Então você vai lá e vê os vídeos que você que São do do teu Interesse, né? O que, que a gente fala sobre vários, vários ramos da beleza em si, beleza? Então, é isso. Valeu. Tchau, tchau. Como é o nome da baleia? Eu, eu chamo de Roberto. Tô brincando. é A baleia que fez curso, curso de logística. Caixa. Caixa lote. Caixa Lote. Sério? Pode ir, eu deixo.